Hoje em dia, no criptomercado, existem milhares de ativos ou criptomoedas, centenas de corretoras e é sempre muito complicado para nós, traders, saber aonde está alocado o nosso portfólio e também operar com a velocidade que esse mercado existe. Recentemente, eu descobri aqui uma ferramenta incrível que resolve boa parte desses problemas. Eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo a ferramenta da TANI. Antes que você pense que eu estou tentando te vender alguma coisa, eu gostaria de avisar que essa ferramenta é 100% gratuita, eu mesmo estou usando aqui no meu dia a dia e achei incrível. O pessoal da Tani entrou em contato comigo né, para poder me perguntar o que eu acho da ferramenta como trader e eu achei muito interessante mesmo, nem sabia que algo como isso existia. Tá? Então por isso aceitei aqui a parceria deles e gostaria de mostrar para vocês aqui como funciona esse terminal aqui que é muito bacana. Eu vou explicar daqui a pouquinho, nesse vídeo aqui, como funciona, como você pode usar aqui para poder operar com mais velocidade e segurança aqui em diversas corretoras. Então, vamos lá, pessoal. O que é a TANI, né? Então a Tani é um terminal de trade que você pode operar né, em mais de 20 corretoras diretamente pelo seu computador, né? Através de uma chave API, que no caso a Tani não vai ter acesso. Né? Tudo vai rodar no seu computador, tá? Com toda a segurança. Você vai fazer um download do, do, do arquivo aqui né, do, do programa. Você pode rodar em Windows, Mac, Linux. Né? É muito bacana aqui a interface, você vai ver daqui a pouquinho como funciona. Né? Então, realmente, uma uma empresa aqui premiada. Eles teve, tiveram uma. Uh, levantaram fundos aqui, milhões de euros lá para poder investir, desenvolver esse software, né? É muito bacana mesmo, tá? Então, realmente uma empresa na Espanha séria, tá? Não tem nenhum tipo de sacanagem, eu testei aqui bastante o, o, a ferramenta, fiz muitas perguntas para eles durante duas semanas aqui, antes de fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, pessoal, como funciona aqui, ó? Você pode comprar e vender moedas de forma muito fácil, né? Então, o um terminal de trading que você pode conectar mais de 20 corretoras. Você pode ter alertas aqui em tempo real, receber SMS inclusive, né? Isso aqui é algumas alguns sistemas cobram pelo serviço, de serviço né? Você tem gráfico aqui, inclusive com indicadores que são premium no TradeView, vou mostrar para você daqui a pouquinho. Isso aqui é realmente incrível, só por isso já vale muito usar aqui a ferramenta. Você tem relatórios fiscais, pessoal. Você pode gerar aqui o relatório fiscal para você o post de renda aqui para quem quiser aqui declarar suas criptomoedas, né? Tem aqui, ó, o relatório fiscal para você gerar aqui e serve para o Brasil, muito bacana mesmo. Você pode gerenciar o seu portfólio, saber, por exemplo, quanto que você tem de Bitcoin nessa corretora, naquela corretora. Inclusive, é interessante sempre você diversificar, né? Ter um pouco de Bitcoin em cada as corretoras, porque é sempre um risco ter todos os seus bitcoins em uma corretora só, tá? E você também tem toda a segurança aqui de rodar um software na sua máquina, que nem, nenhuma pessoa vai ter acesso à a sua, a sua, a sua, a sua chaves API, nem mesmo a Tani, tá? Então, muito interessante mesmo, que são as corretoras que eles têm hoje parceria, né? Conexão. E, inclusive, eles têm parcerias aqui para você poder pagar menos taxas. Se você ainda não tem aqui uma conta nas corretoras, você pode é, criar aqui com a afiliação deles, você ganha aí mais desconto, aí, inclusive, tá? Então, muito interessante. Então, vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui como funciona o terminal. Então, está aqui, por exemplo, o portfólio de relatório fiscais, né? Portfólio de relatórios fiscais, você pode, aqui no caso, geral, o imposto de renda né? para o pro, pro próximo ano, no caso aqui gráficos, né, análise técnica, você pode fazer aqui análise técnica completa, inclusive vou mostrar nos meus vídeos aqui como você pode fazer análise aqui usando essa plataforma deles, né? E tem os alertas aqui, ó, muito interessante mesmo, tá? Isso aqui é bem bacana, é, inclusive pago em várias, várias outras ferramentas, né? Então aqui, ó, totalmente sem custódia, né? Eles não, não têm acesso à sua chave API, tá? Criptografia nível militar, segurança máxima sem verificação pessoal, então não precisa enviar é, é, a sua sua carteira de... seu passaporte, enfim, nada disso, tá? Então saiu na mídia aqui, é uma plataforma que está... Chegando no Brasil aqui e eles pediram a minha ajuda para poder é, divulgar. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na plataforma, ver como é que ela funciona então. Então vamos lá, vamos entrar aqui na plataforma. Basta primeiramente você. É, para você ter acesso aqui à plataforma, ó, basta você descer aqui no link da descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? Eu vou deixar o link para você ali. Se você usar esse link, você tá apoiando o meu canal, tá? Você não vai ter nenhum custo a mais por usar o meu link, mas você vai estar tá dizendo para Tani, ó, vim pela indicação da André e a Tani vai conseguir então apoiar meu canal durante vários meses, tá? Isso aqui é muito interessante. Se você quiser receber mais conteúdos meus aqui, análise técnica, não deixe de usar essa ferramenta usando meu link, vai ajudar bastante aqui o canal, beleza? Então, link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Você vai acessar esse site, vai fazer um download aqui dessa ferramenta, você vai instalar, né, criar sua conta, né, instalar a ferramenta, super simples, não preciso nem mostrar isso aqui no meu vídeo, né? É muito simples de usar mesmo. Assim que você instalar, fizer o seu login você vai entrar então, por exemplo, nessa nessa interface aqui, ó, tá? Então, basicamente como funciona? Existem aqui né quatro abas para você mexer aqui ó e inclusive incluindo configurações aqui também tá então você pode fazer os seus trades aqui direto nas corretoras tá aqui por exemplo eu fiz a conexão com a KuCoin né e com a e com a Bainas inclusive você pode usar aqui subcontas isso aqui é muito interessante você pode fazer uma subconta só para Tânia aqui para você fazer as operações né então isso aqui é bem interessante vale muito a pena mesmo aqui para você testar tá então você tem aqui a parte de trade, então você tem uma interface aqui ó uma interface muito mais amigável, inclusive com indicadores aqui, por exemplo, Premium, que é esse indicador aqui, por exemplo, VPVR, que todo mundo me pergunta, eu uso em todos os meus vídeos do VPVR, né? E para você ter o acesso ao VPVR, no TrendView, você precisa ter uma conta Pro, né? Isso custa aí mais de 150 dólares, se não me engano, né? Por ano, né? Até mais, agora não tô lembrando o valor. E aqui você tem, né? De graça na, na plataforma da Tani, tá? Então, muito interessante mesmo. Você pode abrir suas operações aqui do, aqui do lado, por exemplo, ó, olhando diretamente aqui, os, diretamente aqui os, uh, os gráficos com esses indicadores, né? Então, isso aqui é muito interessante mesmo, beleza? E aqui, ó, vamos mudar para a aba de gráficos. Aqui que é interessante, ó, na aba de gráficos, você pode então usar todos os indicadores aqui ó, de forma muito fácil. Ó. Por exemplo, eu estou usando aqui o VPVR, que é uma ferramenta aqui, né, um, um indicador que todo mundo me pede, né, pergunta como é que funciona. Então aqui você tem acesso ao VPVR né, totalmente gratuito, tá? você não precisa pagar o TrendView na né, versão Pro para usar o VPVR. Só por isso, pessoal, realmente vale muito a pena usar a ferramenta, tá? realmente incrível aqui. Vários indicadores aqui que você, inclusive pode botar mais indicadores aqui né, do que você... É... Poderia ter, é, no caso, permissão na conta gratuita do TradeView. Tá? Então, muito bacana aqui mesmo. Né? Basicamente, você tem a interface do TradeView, tá? um TradeView Pro, só que gratuito. Tá? Então, muito show mesmo. Aqui tem a aba de portfólio. Nessa aba aqui de portfólio, você pode ver o seu portfólio. Obviamente, aqui eu escondi, né? Não mostrar aqui meu portfólio nessa subconta da, da Binance. Mas tem aqui o... Você pode olhar todo o seu portfólio, o que você tem mais, né? Na, na, em todas as corretoras, inclusive. Né, isso aqui é muito bacana. E aqui embaixo, você pode fazer o download, ó. Nessa seção aqui, download do seu relatório de 2021, para você saber, né? Quanto você tem, vai ter que pagar aí de imposto, enfim, tá? Então, bem bacana mesmo. Funciona para o Brasil. Beleza? Beleza? E aqui você tem, então, na, nessa quarta aba, você tem as corretoras, né? Nesse caso aqui, ó, eu conectei já com a Binance e a KuCoin, né? Então, para você conectar a corretora é super simples, né? Você pode clicar, por exemplo, se eu quiser conectar aqui com a Coinbase Pro, eu vou clicar aqui, ó, tá? Tá? E vai, vai, vai pedir para mim uma chave API e uma chave secreta e uma passphrase, né? No caso da Binance aqui, por exemplo, ó, vai pedir uma chave API e uma chave secreta, né? Então, como é que você faz isso, né? Na sua conta da Binance, você vai na conta da Binance aqui, ó. Você vai clicar aqui em cima, nessa seção aqui em cima. Você vai depois em API Management, né? Essa é gestão de API. Você clica aqui. Depois, você vai clicar... Vai, vai criar uma API nova, no caso eu criei, criei aqui uma API Atani, tá? Eu aqui como tô mostrando para vocês essa API, eu vou excluir ela depois, né? Mas aqui, ó, você tem então, você vai criar uma chave API, vai pedir para você SMS, vai pedir e-mail da Binance para confirmar, enfim. E você vai marcar, por exemplo, aqui, a, habilitar a, a leitura né? e habilitar spot margin trading. Né? E habilitar aqui todas as opções de, de trade, só não, não habilita aqui uh, saque, tá? withdrawals aqui, não habilita essa, essa opção. Daí tá? você vai estar seguro aqui, também não bota essa questão de IP aqui que pode... Bloquear aqui um pouquinho para você, tá? Então, com isso, você vai gerar sua chave API, chave secreta. Você vai aqui na ferramenta da Tânia e você bota essa chave API secreta e você vai conectar essa conta da Binance, tá? Lembrando que você pode conectar né diversas uh, uh, contas e subcontas aqui da Binance. Então, isso aqui é muito interessante, fica muito bacana mesmo, tá? E também tem as configurações de como você. Né, você pode configurar a, a interface para usar a interface, uma interface mais, uh, uh, digamos assim, mais amigável ou então a interface, uma, a interface mais clara. Você pode mudar tudo aqui e configurar. E com certeza eles vão estar implementando aqui melhorias nessa plataforma ao longo do tempo. Tá? E, inclusive aqui tem um link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eles têm aqui um tutoria, tutoriais de como usar a ferramenta aqui na, na, na, na, no site deles. Tá? Tem, tem vídeos explicando como usar aqui a, né, a ordens e como gerar o relatório fiscal. Código de backup de sincronização de dispositivos, se você quiser, quiser usar em dois dispositivos diferentes, né? Duas, dois um, computadores diferentes, você pode usar também. Tá? Então, aqui tem todos os tipos de ordem que existem, como corretar, como uh, conectar nas corretoras. Então, pessoal, muito bacana, bacana aqui tá? essa ferramenta. Vou começar a mostrar aqui em todos os meus vídeos. Tá? E, de novo, é uma, é uma ferramenta 100% gratuita, que eu aconselho vocês a testarem aqui. Tá? Realmente vale a pena testar. É, baixa a ferramenta, conecta com a, com a corretora que vocês preferem aí para fazer um teste e operem ali valor pequeno só para vocês avaliarem né, se, se ela atende para o que vocês precisam. E o que eu acho mais legal também ainda, é pessoal... Vale muito a pena ter essa ferramenta aqui, porque se a corretora cair, vocês ainda podem fechar né, a operação de vocês, tá? Então, vocês vão poder acessar com a chave API lá no servidor da Binance, por exemplo, e fechar uma, uma operação, enfim, né, com toda a segurança que você precisa, tá? Então... Realmente a Tani está de parabéns, obrigado aí para apoiar aqui meu canal. Eu vou mostrar essa ferramenta né mais uh, né de forma recorrente aqui nos meus vídeos também. Tá então pessoal baixa a ferramenta aqui abaixo. Espero que vocês gostem e a gente se vê aí na próxima. Tá bom? Um abraço.